bom sucesso Jatai pôr do sol o pessoal aqui ó curtindo o Paraguai e aí povo da Camicleta, estamos no estado de Goiás na cidade de Jataí, no lago bom sucesso Vamos conhecer Ricardo e Ricardinho, pai e filho que voam em um para -triker. É um tipo de paraglider para duas pessoas com motor. Esse é o Ricardinho. E esse, o Ricardo, pai. Sol. Olha a lua! Olha a moça ali tá treinando. Nós estávamos dando uma voltinha de caiaque, o pessoal tava ali, então resolvemos chegar e já aproveitamos e fizemos essa gravação aí. Acompanha para ver o que que rola. Faz, faz parte os arranhão, né? Nossa. E aí, pô Aqui tá o Ricardo e o Ricardo Filho, e voar com o equipamento deles. Como é o nome do teu equipamento? É Paratrai, ou Traicão, pessoal. Conhece também. Aí, e parece que custa aí por volta de 50 mil reais aí a brincadeira. Aí, como é que é o nome da equipe? Crobatas do Vento. Para o é... motor já tá aí. Ah, Kind é, já tá aí. Já tá aí, Goiás. Goiás isso. No Lago Bom Sucesso, aí tá Opa. a galera. Sumiu! É, tá tudo aí curtindo, aí eu solto a conta aqui, vou melhorar aqui. Aí como é que é teu nome, rapaz? Leandro Ali Letícia Júlia Adriel Arnaldo. E todo mundo boa Arnaldo. ou tá Arnaldo. começando? Aprendendo, iniciante. Aprendendo, Ah, bacana! É, isso aí. é uma turma mais massa aí, só que o pessoal saiu cedo pra ir para um morro Aham. É, Voar no, na cidadezinha Aham. local aqui tá, mas, O que que é uma turma mais massa? É, muita gente, Nossa, deve, ter, deve, ter, deve ter umas 20, uns 25 pilotos aqui Ah, boa, bastante! Então. Hoje, hoje tá devagar Tá certo. tem menos gente aí aí assiste tem nosso massa. canal lá vou botar você depois lá Bom mais, canal eu, eu de viagem, viagem nosso oh, não, lá, Deus vídeo? Deus, vídeo? viagem motorhome Cabe Cleber é aqui no, é no... Aí. já acharemos já muito bacana Ver o Ricardo Foi o Ricardinho ver O Ricardo para fazer aquele voo. A gente viu o entrosamento de pai e filha, a preocupação que o meu tinha com a criança, com os cuidados da segurança. Muito legal isso aí, hein? Valeu! Obrigado, Ricardo! Obrigado, Ricardinho! Bons voos por esse mundão aí. São os desejos da Kamikaze. Kami. E ele já voou muitas vezes? Já. Você gosta de voar? Sim O que você sente quando voa? Legal É? Quando crescer vai voar também? Sim Tem, tem a complicação, mas hoje eu não vou usar não, porque não tem mais de é. Ah, certo, é. É então, eu... vou... boa. É. é. E o o capacete da frente, que fala todo. Com... No ouvido mesmo. Ricardo e Ricardinho Boa oh, com Deus aí, família Show Um abraço para galera dos Acrobatas do Vento Um grande abraço para o Júlio César, para a Vanessa, para a vó Olália e a pequena Beatriz.